E aí, pessoal, beleza? Rima, Sulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Ei, hey, rei hey. perto dessa fúria da noite Mas o Zé de a morte é a capa e a foice Então, aê, perto do amanhecer Não, eu faço a tua carne aqui e apodrecer falta oh. muita coisa aí, falta QI Não acho o QMC Você não tem o freestyle nem o fi Você Ai. falou que Arrancar o meu dente, eu virei banquelo e na minha line quem o cuspe MC Uou! Engole essa secoca água, tá tremendo pai agora, guarda as mágoas. Vocês estão perdidos e rimando pelo Instagram, fura da noite, quer parar e nós batalha até amanhã. Uou! Oh, oh, oh. Falou de engulha seco. Depois falou de Instagram. É nessa daí que você vai virar meu fã. Te mato em Bumbep. Eu trap e eu também no grill. Não tava na seca, cê não tira foto dos meus rios. Uou! Não evoluiu, antigamente Revelância era D2 e Bills Mas oh. daquele jeito, tudo de improvisação Já que vai engolir, a verdade é seco e o meu freestyle é o sertão Eu faço verso, oh. cê sabe que eu percorro Na sua frente eu ando não, na sua frente eu já corro Cê oh. falou que é Bills, vai pra puta que pariu oh. Porque eu sou um deus da guerra ou eu sou soldado do morro? Oh. Mas aqui tá no mato sem cachorro Você Ai. falou que corre, nós já bate, eu não corro oh. Se tá correndo na nossa frente é porque tá devendo então posso mas ai parceiro, cê tá me tremendo. Você que pensa que agora você já vai se fuder. Se eu tô fazendo um rima, eu já mostro que é rapê. A gente, não tá devendo que a gente já é sujeito. Se nasceu com a pele escura, seja já é suspeito. Uou! Esse é o compromisso, qual é a Break Panther? Você acha que eu não sei disso? Aí ah, é, quando eu rimo eu passo um recado. Minha multi-se que é o que cobra 400 anos atrasado. Uou! As mandam, acho que não compensa Eu entendi o valor, cê sabe da nossa cor Mas percebi que não entendi o peso dessa sentença Uou! Foi. Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal E meu HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo tchau Você tá ligado que eu tô nessa porra E não é por brisa Você falou de talismã, seu talismã Só é a música da Isa Falou de Rubi, que é tipo o Caio e o Andrade Meu plano A hoje é matar você E o plano B é transformar-se em verdade oh! Ah, ah, ah, ah, ah, okay. Sembras Prêmia, eu sou Isa, por isso eu tô nessa obra-prima. Já que a Isa meu flow é de preto rico, pois pois se muita melanina. Ó, oh, oh. isso aqui que eu falo, olha meu freestyle, vou até amanhã. Oh, freestyle me torna forte, não me traz sorte, sendo não é meu talismã. Oh. Ele não traz sorte, mas traz improvisação. Já que é Isa, você não frisa, você pesa um leve, não tá pesadão. Oh! oh. Ah. Sente licença, já que a Is é na ponta de lança, hoje o Fitch é com o com sapiência uhum. uhum. Mantenha a essência, nós veio só na transparência. Cê sabe, parceiro é louco aqui, o jogo é como tatame sanguinário. Nós mostra que se é otário, foi bem que retardatário. Não assimila, aqui a dupla é lendária, é a Is e a Ludmilla. Uhum. Mila, mas você não tá mandando rima aí Por esse motivo se bria achando que tá ganhando dinheiro em cima desse beat Mas sabe que eu trago palpite Agora eu falo pros meus, não é talismã Eu sou talis Roberto, porque minha conversa é com Deus oh! Oh! Ah, ah, ah, deixa. Ah. Ei, ei, Thales Roberto, oh! ok Então você pode aumentar o nível Thales Roberto, decifra minha cifra Porque o oh, meu Deus é o Deus do impossível oh! Oh! Eu vou pavimentar, vou movimentar Medo eu nem conheço, já devorei essa palavra no meu jantar Oooooooou yeah. Gê, melhor você ficar esperto Local coberto Música é Roberto E nessa conversa eu vou falar do JP Filho, essa é sua volta pra casa Aldeia de braços abertos por você. Si. Mas não chega tranquilão já é em brasa É Bem, seja bem-vindo à porta da rua, é ser da casa. Oh! Vai ser mandado embora com os versos meu, Porque essa história é linda, escrita pelo dedo de Deus. Oh! Oh, oh, oh. Amarelo, não tô entendendo qual foi esse mano. Oh, hey. É dente de ouro. Ah, o tá pangoando, mas oh, deixa oh, eu oh, falar qual foi oh, meu oh, mano que oh, cê tá oh, gastando. Que oh, nessa nega, o okay. tipo oh. diferente do que se escobando dente com manteiga. Oh. Oh. Olha aquele rima de verdade. Ei. É com manteiga, só que você não tem a qualidade. Uou. Pega te meter o oh, louco, Johnny. Olha que você tá sozinho. Ei. Um no meio de campo, outro na cesta de basquete, caralho, tá tudo tortinho. Uou. Você fala até de manteiga, quem atrasou a batalha foi polícia. Quando eu mando a punch em você, ela desce amargo. E a plateia acha uma delícia. Uou. Causa uma revolta, infelizmente só tem uma volta Só que esses dois eu agredi Só tem uma volta Com uma cajadada eu mato dois coelhos Com uma rima mato dois MC Uou! Ah não deixava não Ah você não vai matar não Você vai falar que você come manteiga Falou que é cão de rua Só que hoje você não vai nem comer ração Ele é cão de rua É daqueles que na rua Ele paga até de virar lata Mas dentro de casa se deixar ele deita rola e se moscar ainda da pata Uou! Uou! Johnny a assim, ser é sujeito homem Tá de sacanagem, isso aí é vacilação Falou do meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a b cinco 5 anos O Bigão também Eu ganhei FMS o Bigão também Deixei ele ganhar o nacional para ele ser um artista plástico Porque se eu ganhar será música no Fantástico oh!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 Da classe toda, da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca. Quer que é fazer seu prado, Você não é nada demais. Na metade do ano passado acabou seu gás. Acabou o gás, <risos> até porque ele não é.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 Solta na minha cara pra você ver o que é que eu faço. Eu vou bater em você, soltou fumaça na atitude. Acabou o playground e cê abriu um fast food. Eu abri um fast food e não mudei de rota. E a inauguração foi nós mastigar o Jota. Não tem problema, dono do parque dos dinossauro eu tô ressuscitando as vendas! Oh! É fóssil, dono dos dinossauros, pois a sua vida é um fóssil! Hoje você vai ter uma aula! Acordou o JP que é o monstro, agora ele saiu da jaula! Oh! Então vamos chutar o um balde, já que você é uma fraude Porque eu vou bater nesses dois idiota Vai quitar, vai beijar Só não reclama quando você sair de cadeira de roda Eu tenho também Por isso que rimando eu vou além Quem quer me pegar pra mim ser nada? Tô preparado Experimentar, aê, eu sou verdadeiro. Joelma, você traiu o e ele virou punheteiro. Oh! Oh! Ah, ah, ah, ah. Eu vou te amassar, ô oh, tal tá um menino branco, Devilzinha. Você não é linda, não se ache tanto, porque oh! eu não vou te beijar. Não, eu sei que eu sou um cara bonito e muito lindo. Se achar que é quem é sua mente, eu embaralho. Com rabo desse Sprite, eu vou me achar pra caralho. Oh! Isso é um horroroso! Você é emissio ou você grava? E esse colosso? Rapaceiro, eu, eu mando a É oh, oh. ah, parceiro? então eu mando a lei! Você tá errado, o colosso é o cameraman! Tá entendendo? Agora eu falo aqui pra tu! Amil, foi no rio e o Orochi te traiu! Falando de tanque na disciplina, vocês não aguentam esse tamborzão de gelatina! Oh, oh, oh.